Os resultados da aplicação do produto NSP. Como os produtos NSP foram usados para crianças. Criança, 9 anos. O que aconteceu? Tive uma infecção viral, gripe com pneumonia, otite. Foram três cursos de antibióticos. Ele costumava ficar resfriado. Perturba o estômago. O apetite é reduzido. Tornou-se distraído na escola. A atenção não está concentrada. De manhã ele parece cansado e pálido. Dificuldade para dormir, insônia à noite, muito difícil de se levantar de manhã. O desempenho é drasticamente reduzido. A psicóloga da escola viu sinais semelhantes à síndrome de hiperatividade. Ela disse, mude urgentemente a dieta e entre em contato com os especialistas. Foi testado para hipotiroidismo. O hipotireoidismo não foi confirmado. A astenia ocorreu após uma gripe grave com complicações. O endocrinologista recomendou zinco, selênio. Iodo e magnésio. Iodo, durante o dia, magnésio, para o jantar. Como ajudar o um aluno a ficar menos resfriado, mais fácil de lembrar, de ficar atento. Mantenção de defesa: Ingredientes: Zinco, selênio, vitaminas A, C e plantas que suportam a imunidade. Ginseng siberiano. Uma longa tradição em fornecer vitalidade e combater a fadiga. Claro, suporte imunológico. Curcuma. Apoia o sistema imunológico, bem como o fígado e ajuda a manter o bom funcionamento dos pulmões e do trato respiratório superior. Calos e espargos medicinais, concentrado de açaí, euterpe vegetal, flores de brócolis, folha de repolho vegetal, extrato de frutas lacadas, larices chinês. kelp O principal componente é algas marros, uma rica fonte de iodo, oligoelementos alginatos. Iodo. Porque é tão importante para o cérebro. A Organização Mundial da Saúde relata sobre o iodo. A deficiência de iodo é a principal causa de danos cerebrais na infância. Isso leva ao comprometimento do desenvolvimento cognitivo e motor, o que afeta o desempenho escolar da criança. Na idade adulta, isso afeta a produtividade e a capacidade de encontrar trabalho. Pessoas com deficiência de iodo podem perder 15 pontos de ki e quase 50 milhões de pessoas sofrem algum grau de dano cerebral associado à deficiência de iodo. Existe iodo suficiente nos alimentos? As crianças raramente gostam de alimentos que contenham muito iodo. A solução mais simples, quilp. Magnésio. Ingredientes-chave. Magnésio, ácido málico. O que eles podem dar para a saúde da criança? Muitas coisas. Energia, sono saudável, compostura, atenção. Também adicionamos Super Mega 3. Cientistas de todo o mundo estão tentando entender como corrigir a hiperatividade e o déficit de atenção das crianças. Entre as dicas eficazes, há também estas. Mude sua dieta. Remova açúcar. Leite. Fast food da dieta. O que há de errado com o leite? Nada. Se não for orgânico? Isso significa que antibióticos e outras substâncias indesejáveis podem entrar. Carga tóxica excessiva e alergiação não ajudam o cérebro das crianças a funcionar bem. O que há de errado com açúcar e bebidas assecaradas? O escândalo da tartrazina é bem conhecido. É um corante que é adicionado ao suco de bebê e outros alimentos preparados. A tartrazina aumenta a perda de zinco e outras substâncias importantes para o cérebro. Os corantes alimentares sintéticos são muito mais propensos a causar reações alérgicas do que os naturais. A Food and Drug ADMINISTRATION DOS EUA descobriu que aproximadamente 100 mil pessoas são hipersensíveis à tartrazina O uso desta substância em medicamentos foi recomendado para ser proibido e em alimentos para ser fortemente limitado. Link para o artigo citado. Os riscos e efeitos colaterais associados ao uso incluem hiperatividade, rinite, Distúrbios visuais, podendo ser gigânicos, mutagênicos e tratogénicos. É um fator de irritabilidade e distúrbios do sono em crianças. Link para o artigo citado. Na sequência de um novo estudo realizado em setembro de 2007 na Universidade de Southampton sobre os efeitos de certos corantes alimentares no comportamento das crianças, o Parlamento Europeu decidiu que qualquer alimento que contenha uma dessas substâncias I-102 e 104 e 110 e 122 ou e 124 deve ser rotulado da seguinte forma pode causar problemas de atenção e comportamento em crianças em conexão com benzoatos e 210 e 215 acredita-se que a tartrazina esteja envolvida em uma grande porcentagem de casos de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. e 102 é usado na Europa como curante alimentar mas voltando ao leite Há uma recomendação para removê-lo da dieta. O que há em troca? Cálcio. E definitivamente magnésio. Como exatamente foi organizada a recepção dos produtos NSP? De manhã, no café da manhã, imediatamente após a clorofila, um de cada, superomega 3, lecitina, quilp, magnésio, probions, super complexo, cápsula de fórmula uma protetora com um lanche antes do almoço, cálcio 1 comprimido. Supermega3 uma cápsula para o almoço. Cálcio um comprimido. Magnésio uma cápsula. Lecitina uma cápsula para o jantar. Cada produto, uma cápsula por dose. O número de refeições depende da compatibilidade dos produtos. Total por dia é obtido. Clorofila, uma colher de chá com o estômago vazio. Supermega3 a duas cápsulas por dia. Lecitina, duas cápsulas por dia ele começou com uma cápsula no café da manhã, depois adicionou outra cápsula, duas no café da manhã. Magnésio, duas cápsulas por dia. Probi-onza, uma cápsula por dia. Supercomplexo, um comprimido por dia. Fórmula protetora, uma cápsula por dia. Cálcio, dois comprimidos por dia. Compadura um cada embalagem de produto. Clorofila, uma colher de chá com o estômago vazio. Uma colher de chá é de 5 ml em um pacote, 475 ml supermega 3 a 2 cápsulas por dia. A embalagem contém 60 cápsulas, para um mês. Lecitina, duas cápsulas por dia. A embalagem contém 170 cápsulas, para 85 dias. Kielp, começou com uma cápsula no café da manhã, depois adicionou outra cápsula, duas no café da manhã. A embalagem contém 100 cápsulas, para 50 dias. Magnésio, 2 cápsulas por dia. A embalagem contém 90 cápsulas, para 45 dias. Probiu 11 uma cápsula por dia. A embalagem contém 90 cápsulas, por 3 meses, super complexo, 1 um comprimido por dia. A embalagem contém 60 comprimidos, para 2 meses. Fórmula protetora, 1 cápsula por dia. A embalagem contém 120 cápsulas para 4 meses. Cálcio, dois comprimidos por dia. A embalagem contém 150 comprimidos, a embalagem dura 75 dias. O que mais foi adicionado? Periodicamente, por fetais 60 cápsulas, em vez do supercomplexo. Isso foi necessário quando a carga de trabalho aumentou. lúpulo e valeriana com passiflora. 100 cápsulas, duas cápsulas para o jantar, beba por uma semana e faça uma pausa por uma semana. Aplicado por cerca de 2 meses, depois o sono ficou normal e selo lo valeriana com passiflora. O que aconteceu? Quase tudo. Alcançamos os seguintes objetivos. Menos resfriados, mais fácil de lembrar, estar concentrado e atento. Eu tive resfriado várias vezes por ano, não foi difícil, me recuperei rapidamente. Porque quase tudo. Porque no final do ano letivo, a criança foi selecionada para o time de basquete da escola. Ele passou o verão interno na companhia de atletas. Treinado, ocupado. Não ficou doente. Quando a escola começou, novamente cansado, sobrecarregado, mas sem sinais de estonia. Ela realiza o programa escolar muito bem, para superar o esforço físico. Foram adicionados Iverflex e Coenzima Q10. A mãe da criança agradece ao NESP. Para um ótimo produto e para a saúde da criança,